Seja bem-vindo, este é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nesta edição você vai ver. Corrida do Trabalho em Sinop reuniu atletas e crianças contra o trabalho infantil. importante para a nossa cidade para trazer é, tanto a promoção de um estilo de vida mais saudável como a conscientização e a reflexão sobre a importância do combate ao trabalho infantil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 O TRT realizou no último 12 de outubro, Dia das Crianças, uma corrida com um tema muito importante, combate ao trabalho infantil. Mais do que uma campanha, essa foi uma forma também da criançada e dos pais se divertirem. Veja como foi. Nada melhor do que falar sobre combate ao trabalho infantil no Dia Delas, das Crianças.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 É empregado recorreu ao tribunal para buscar equiparação salarial, ou seja, ganhar o mesmo que o outro colega que exercia a mesma função. Será que a decisão foi favorável? Assinara Álvares tem as informações.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 Foram mais de 1.300 constatações de jornadas que ultrapassaram 10 horas diárias, mais de 600 intervalos descumpridos, mais de 140 problemas com a folga semanal, além de diversos casos de menos de 11 horas de descanso entre um dia e outro de trabalho. Todas essas irregularidades foram cometidas em um período de três meses e renderam a uma construtora da região sul de Mato Grosso a condenação por dano moral coletivo. A sentença foi do juiz Paulo César da Silva, em atuação na 2 Vara do Trabalho de Rondonópolis, que levou em conta que as normas têm o objetivo de preservar a saúde do trabalhador e permitir o convívio social e familiar. Em sua defesa, a empresa alegou que a obra, na cidade de Querência, tinha prazo de entrega e as chuvas atrapalharam. Só que a justificativa não foi aceita. A empresa chegou a recorrer da decisão, mas a condenação foi mantida. Assim, ela deverá pagar R$ 75 mil reais por dano coletivo e R$ 250 de multa por cada infração cometida. Uma trabalhadora de uma empresa de pneus de Primavera do Leste foi acusada de furtar R$ 685 reais do caixa da loja que estava sob sua gerência e ainda de causar um prejuízo de R$ 368 reais devido à falta de atenção na gestão do estoque. Ela negou todas essas acusações, mas foi dispensada por justa causa e o caso foi parar na justiça. O empregador alegou que ela já teria sido advertida três vezes por problemas de conduta. No processo, as acusações não puderam ser comprovadas, já que a funcionária não seria a única a ter acesso ao caixa. Por conta disso, a primeira turma do tribunal condenou a empresa a reverter a decisão por justa causa e ainda pagar R$ 5 mil reais de indenização por danos morais à trabalhadora. A Constituição Federal, também conhecida como Constituição Cidadã, completou este mês 30 anos de existência. A legislação trouxe direitos significativos para os trabalhadores, como a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, o aviso prévio proporcional, a licença maternidade de 120 dias, a licença paternidade e o direito de greve. A nova Constituição prestigiou as relações coletivas de trabalho e fortaleceu a autonomia sindical. No próximo bloco, o assunto é modelo de negócios e como as novas tecnologias mudaram as relações de trabalho. Você vai entender mais sobre este assunto com a advogada e professora da Universidade de Brasília, Ana Frazão. Continue com a gente no próximo bloco.